Então com isso, hoje a situação se agravou, aumentou o número de invasores, tanto madeireiros como também garimpeiros, que estão a serviço de é, mais ainda, mais pessoas que têm poder econômico forte e também começa a entrar o um crime organizado por essa fragilidade, uma fiscalização mais permanente. Os rios eles estão sendo é, cada vez mais destruídos por máquinas que sugam, que tentam achar ouro e acaba que prejudica a segurança e até a vida das crianças. Né? Em decorrência também do garimpo, a questão ambiental e de saúde está se agravando e está colocando os indígenas inclusive em ameaça de extinção. A violência física, a violência social, a questão do desmatamento, da poluição, ele tem colocado, jogado mercúrio nos rios. Então, mercúrio é o um metal pesado e que tem sido é, uma das causas, principalmente, de doenças. Né? Fico com medo porque os garimpeiros andam armados, né? a qualquer momento podem ser atacadas, isso ninguém estaria... É, tranquilo, de ir para a roça, fazer suas plantações, isso que acarreta na alimentação e a segurança que deveria estar garantida por esse aspecto cultural, ela acaba... Não há uma execução, digamos assim, pelas próprias comunidades, e isso afeta e há insegurança alimentar. Além disso, que o que a gente vê é que a imunidade tem diminuído cada vez mais, e as doenças vêm com a imunidade, por uma falta de uma alimentação adequada, por falta da contaminação, por falta de fatores externos que não são normais. É necessário, nesse momento, que o mundo também cobre respeito às terras indígenas que exigem dos governos, tanto aqui no Brasil como em outros governos, que os povos indígenas sejam considerados detentores dos direitos, que as é salvaguardas que são declarados na declaração da ONU sobre os povos indígenas.